Aí, Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Death Door Jogo de aventura Para PC e consoles É do mesmo criador de Titan Souls Tem mais ou menos a mesma pegada Só que é, Isso é um corvo É bem bonito os gráficos, vamos lá Vamos brincar um pouquinho Próxima parada, sede comitê dos ceifadores Ponto final, cheio da motorista do ônibus Beleza, a gente chega de blusão a Gente, esse corvinho aí ó. Nós somos um ceifador Tipo... Igual do Bleach, o ceifador, igual a morte. E a gente chegou aí na nossa base, é bem... Bem bonitinho até. Dá pra falar com os, os outros corvos aqui. Morador de rua, não tenho almas, nem coisinhas brilhantes, nem preocupações. <risos> Ele atira com arco e golpeia com espada. O solar aqui com guarda. Tem tudo em ordem, pode passar meu chapo beleza, <risos> tem de estar armado câmara das portas sede do cometer dos cifadores tá. ali não tem saída tinha é um corvo bem bonitinho vou falar com os outros corvos ora, ora, ora só, olha só que apareceu para trabalhar nada de ajuda para você porque como dizem que é cedo madruga enfim, que? bem, é o seu dia de sorte, Tem uma alma para você ceifar. E não é qualquer alma, é alma gigante Imagine a comissão de uma dessas. Espero que não tenha esquecido seu treinamento. Muito atenção, porque almas gigantes não costumam ir em paz. Sua porta vai surgir agora. Tá, então a gente vai ceifar uma alma gigante. Vamos brigar com ela. Agora da é condição. Com uma alma desse tamanho, talvez você consiga até tirar uma folga, mas lembre-se! A porta vai continuar aberta até você retornar com a sua alma designada. Enquanto sua porta estiver aberta, você será mortal e envelhecerá. Então, seja breve. É isso. <risos> isso aí. fará almas para controlar as portas. Só podemos ceifar mais almas e o ciclo se repete eternamente. Como uma engrenagem, uma máquina, não é? Enfim, vai indo nessa. Tome cuidado. Se você morrer, a papelada vai ser enorme e eu não tenho tempo para isso. Beleza. Vamos subir. Tem mais gente no escritório para falar, mas o tempo é curto vídeos gigantes. As pessoas, os amigos não assistem até o fim. Por quê? Não sei. Mas não assistem. Vamos tentar encurtar para mostrar o jogo. É uma área a, a chamada Arvoredo dos Espíritos. Uma área de, uma área de, de tutorial. Ela ensina você aperta dispositivos, abre portões você também tem o arco né? aqui, ó. tiramos ali, a tela balanga bastante quando você dá dano, aqui é um corta gaminho isso é muito importante e aqui já tem uma alma gigante olha que bicho espírito demoníaco da floresta Tomamos um leve dano Tomamos outro dano de novo, dois, três, beleza Será que a gente vai tomar? Pode ser O espírito da floresta não parece bem viu derrotamos ele no finalzinho para um tutorial não foi muito fácil beleza, tá a alma tá abrindo o um portal aí atrás Bom. Oh. Oh. a gente conseguiu 100 desses negócios isso aqui é a nossa moeda Por esses bichinhos esses bichinhos seguem a gente não sei porquê mas é bonitinho agora sim chegamos no cemitério perdido que é a primeira área do jogo para valer e a gente vai tentar meio que ir o mais rápido possível é legal olha lá o bicho que deu uma pancada na gente só de olho roubou nossa alma complicou nossa vida é bom explorar bem tem muita coisa para todos os lados fio. tive uma semente de vida plantei um vaso e a gente recupera a vida é exatamente isso que está escrito precisamente com, exata, com essas exatas palavras esse jogo ele está saindo 50 reais então o que a gente espera dele é que seja longo, né? que seja longo para custar isso precisa ser longo Que a gente já encontra uma primeira, primeira fechadura As palavras me fogem, a gente encontra aqui também uma esfera É uma massa de energia de almas Com essas almas a gente vai fazer compras depois Melhorar nossos atributos, nossa vida Ficar mais fortão Aqui tem uma porta que a gente volta lá para a base. Pode fazer compras. Tá vendo? Corvinho, estou sentindo uma grande presença de, alma, de energia. Vem cá trocar essas almas. Só que a gente não tem o suficiente. Precisa de 400 no mínimo. Como a gente voltou. Aqui nós temos mais um portal. Não sei como abrir isso. Talvez a gente não tenha as ferramentas necessárias ainda. Aqui tem um menininho. Ali tem um, provável corta-caminho, um mais pra frente. Ele não toma dano de queda, ainda bem. A cada pancada você abastece aí o seu arco. Algumas áreas são necessárias se derrotar todos os inimigos para ela abrir. Provavelmente era necessário alguma coisa. Já aparece os inimigos um pouco mais complexos complexos. a primeira chave, primeiro corta caminho também. Sucesso absoluto. Como ele é próximo. É tudo fica no um miolo, né? Aqui é a nossa primeira área de nudos que devem ser derrotados. Manco. Tudo bem, não tem problema. Não é um jogo igual. se você morre em volta tá começo, tá? Não precisa se preocupar em tomar dano. O importante é tentar concluir isso. Tenta concluir. Morte! O japonês deve ser legal. A letra Kantina. Né? a vida ficou mais fácil, você usa o portal aí de, de save. Os inimigos também dão dano uns aos outros, que é legal. Pelo menos eu acho você pode usar um contra o outro aí. Prontinho. Feito um pedacinho a gente pode vir aqui, não pode não, deixa pra lá uma vez feita a área, você não precisa refazer, se morrer tudo tá certinho então vamos lá parece que tem um elevador, só que não funciona Aqui a gente encontra o NPC mais doido do jogo que eu vi até agora Ah, um ceifador, meu tempo nesse mundo acabou O que, que ele quer dizer com isso? Precisa ceifar uma dele, mas quando você bate ele fala, não, você é fraco Infelizmente vivo, aí você tenta outros ataques Mas não dá certo Provavelmente pro final do jogo e você deve conseguir atacar ele e resolver o problema dele e o seu Deixa a gente passar A gente ainda tem muito a percorrer até eu chegar no chefe Na continuação da historinha, pretendo fazer uma gameplay, pelo menos Mais ou menos completa, aqui ó, olha só Que, que partezinha escondidinha ó. A música é agradável Mais uma esfera do dragão E só vamos tem uma Uma catedral, um templo Essa estrutura simples tem uma gêmea Um segredo está escondido aqui nós tá. falhamos aqui vamos continuar pela esquerda tem umas placas instruindo aqui é onde o corvão passou nós olhando. Pera, a gente passou ali embaixo e a gente já tem mais uma alavanca com um corta-caminho, tá vendo? A porta é bem aqui. Vou fazer o seguinte, vamos lá. O tempo? Fazer comprar o upgrade Com um dano um pouco mais forte. Ou não, né? Vamos ver se tem algo mais legal. Poxa, per... você perdeu sua alma designada e complicou, meu chapo. Os últimos anos têm sido tranquilos, são avanços da medicina ou coisa assim, imagina, é o maior tédio. Precisamos de uma nova peça, pe senão iremos à falência. Credo, cara, não fala isso. Ah, não. Você perdeu sua alma designada, era exatamente isso que não queríamos que acontecesse. Bem, volte lá e não venha para cá até ter encontrado. Bem-vindo ao repositório de alma, gostaria de expandir suas habilidades de combate? Sim. Sim. Velocidade, magia, destreza, atacar com mais rapidez e precisão, ou força. Vocês sabem, a gente gosta de investir tudo em força. Personagem mais bruto possível. E vamos voltar pra lá. A gente já se aproxima, aí. Tomara, talvez, a gente se aproxime do do chefe. A conclusão do nosso vídeo de hoje. Vamos ver as escadinhas. É muito bonitinho. Esse jogo eu fiquei bastante interessado quando saiu o trailer. Agora olha só que legal pra cá. Continuação, certo? Mas olha só que interessante. Tá vendo uma área totalmente escondida. Tem muito, viu? Tem muito. Tem muitos puzzles. bastante explorado Provavelmente é possível retornar Santuário Antigo oferece um fragmento de cristal de vitalidade Colete 4 para expandir o limite da sua vitalidade Beleza Pegamos aí Um fragmento Nada acontece né Porque precisa de 4 Ficou muito bom opinião ficou muito bom Nosso personagem não ficou muito forte Como eu imaginei que ficaria Uma pena que não é toda a área que dá pra Pular Se por acaso você não derrotou os inimigos Eles vão te perseguir, tá? importante derrotar o máximo que der. Aqui tem mais um negócio de plantar a semente, a gente tem a semente, vamos plantá-la. Mais uma área de inimigos, tem um inimigo novo, mago. Hum, tomamos. Tomamos de novo Com calma, para dar certo Eu devia ter investido Na velocidade, se eu soubesse Que ele não ficaria tão forte Nossa, tomamos Vamos acertar ele mais uma vez. Tomara que seja o último, porque a gente não tem mais HP. Não é o último. Oh, ele cai, que legal. Oh, era o último inimigo. Peito. Realmente era o último inimigo aqui. A gente descobriu que usando ataque carregado a gente consegue evitar. Legal, né? Mais um corta caminho. Se tiver a flor por perto também. Opa, algo aconteceu. Algo está acontecendo. Chefão, é isso aí. Catedral, parece uma catedral. Guardião da porta, tá? Nós tomamos. Nossa. Olha a chance que a gente conseguir fazer isso. Eu diria que é zero, velho. Zero. Mas de tipo, volta, chefe. Tem tipo um ataque. Carregado, vixe, tá com cara de laser. Nossa, tudo treme. Nossa, agora tem missa para tudo pelado. Até que dá para atacar Agora tem bombas e laser, que bom Basicamente você acerta ele umas vezes para ele for atacar você Se distanciar Usa o arco Vai. Tranquilo Mentira, falar tranquilo, mas eu trabalho Tem que aprender todos os padrões para conseguir ser bem sucedido que temos aqui Eu acho que mais pra frente a gente vai pegar Tipo uma vela Uma, uma flecha incendiária Elevador? Não. Não ativamos não. <risos> é um enfeite? Será isso? Eu duvido. Será que ele quebra paredes? Não. Deve ter outra forma. Não vamos plantar mais nada. Vamos pra cá. Aí, o corvo Nossa alma, ele roubou nossa alma Bonito, né? Ah, olá jovem Me desculpe pelo cascudo, mas eu precisava daquela alma Sabe, já fui ceifador assim como você Mas anos atrás minha alma designada fugiu da captura Foram necessários muitos meses para descobri-la neste local ao chegar descobri que ela tinha, de certa forma, passado por essa porta. Inconcebível! Sabe onde estamos, jovem? A Porta da Morte, que é o nome do jogo. Death Doors. Death Door. <risos> o fim da linha de toda a vida. Eu pensava que fosse só uma lenda. Como você sabe, todas as portas são energizadas pelas almas. Talvez com uma quantidade monumental de energia e até mesmo para abrir essa aqui. Infelizmente a alma que eu roubei de você não foi suficiente. Creio que nossos destinos estejam interligados agora, jovem. Agora sua tarefa não foi concluída, sua morte se tornou algo inevitável. Sem a alma que agora reside atrás dessa porta, você está preso assim como eu. Ainda assim, a sorte pode sorrir para nós. Essas terras malditas ficam cultas para os ceifadores, de certa forma, intocadas pelas leis da natureza. As criaturas aqui conseguem viver muito além de sua longevidade, ficando ainda maiores e mais poderosas. <risos> Com esses três seres nessas ilhas, energia da alma combinada poderia nos permitir abrir essa porta. A norte vive uma bruxa velha obcecada em escapar das garras da morte. Além da floresta ao leste, um rei autoproclamado governa nas ruínas de uma catedral inundada. E acima da montanha oeste, vive uma fera de incontáveis anos, primitiva e terrível, sem desejos e impulsos. Sinto muitíssimo por ter colocado você nessa, jovem, mas com a idade avançada meu corpo está cansado. O seu caminho é só seu agora. Aventure-se por essas terras e seife as almas gigantes. Eu escolha a inércia e sofro o mesmo destino de um velho touro como eu. Muito bem, Para tá aí a apresentação de Deathstore. Jogou bem divertido, né? E não sei se eu farei gameplay completa. Eu já eu fiz do Titan Souls, né? Gostei bastante. Não achei tão difícil quanto me disseram que era. É, é dá um nervo, né? Dá um nervoso, claro, mas dá um tanto quanto imaginei assim, e se eu não parar, se eu não encerrar o vídeo, isso aqui ó, não tem fim, ó, minha mão não para filho. É jogar isso aqui até... até o fim. Mas vamos parar. Vocês gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um dia nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroid recomendações. Esse é um jogo indie. 50 conto. Caro, né? Deixa no wish list de promoção, compra ele. Vai ser legal. <risos> Ou acompanha o nosso gameplay, veja se vale a pena. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta da lenda e fica assim. Até o próximo vídeo, viva a amizade.